Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nessa aula, vamos conversar sobre a relação entre o tamanho de uma sombra e a posição do Sol. E acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre o que é uma sombra. Como a gente já sabe, o Sol emite luz. E a luz que vem do Sol ilumina tudo à nossa volta. Inclusive, é isso que permite que a gente consiga ver tudo que está ao nosso redor. Sem a luz do Sol ou de uma lâmpada artificial, isso seria algo impossível. O legal é que, todas as vezes que alguma coisa é colocada na frente da luz do Sol, esse objeto bloqueia a passagem dessa luz e forma uma região sem a luz solar. Essa região recebe o nome de sombra. Sabe quando o dia está muito ensolarado e ficamos debaixo de uma árvore para nos protegermos da luz solar? Então, essa região abaixo da árvore que não tem a luz do Sol é a sombra. Todas as coisas formam uma sombra quando estão bloqueando a luz do Sol. Na verdade, isso acontece com a luz vindo de qualquer lugar, até mesmo com a de uma lâmpada ou de uma vela. Mas, nesse vídeo aqui, eu só quero falar com você sobre a luz do Sol, tudo bem? E, principalmente, sobre algo muito importante, a relação que existe entre a posição do Sol no céu e o tamanho da sombra que vai ser formada por um objeto. Você sabia que, ao longo do dia, o Sol está mudando a sua posição no céu que a gente observa? Isso ocorre porque o nosso planeta está girando, realizando um movimento chamado de rotação. E, à medida que ele vai girando, a gente observa o Sol em diferentes posições. Por exemplo, de manhã, um pouco depois que o Sol nasceu, por volta das 8 horas da manhã, a gente vai observar o Sol aqui nessa posição. À medida que o tempo vai passando, ele vai mudando a sua posição no céu que enxergamos. Às 10 horas da manhã, por exemplo, ele vai estar nessa outra posição. Às 12 horas ou meio-dia, o Sol vai estar um pouquinho mais aqui no alto, bem aqui. Às 14 horas ou 2 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição. E quanto mais tarde vai ficando, por exemplo, por volta aqui das 16 horas ou 4 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição aqui. Repare que, à medida que o dia foi passando, o Sol foi ocupando posições diferentes no céu. Bem, já sabendo isso, eu quero fazer uma outra coisa aqui com você. Vamos imaginar que a gente tenha um objeto aqui em um determinado lugar. Não precisa ser um objeto, não. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa em pé. Então, vamos colocar a pessoa em pé aqui nessa posição. Eu falei com você que nós temos a luz do Sol, certo? E que essa pessoa vai bloquear a luz do Sol e formar uma região chamada sombra, não é? Mas será que o tamanho dessa sombra vai mudar dependendo da posição que o Sol se encontra no céu? Bem, vamos ver isso aqui agora. Para a gente saber o tamanho da sombra, a gente pode traçar uma reta vindo aqui do centro do Sol até o chão, mas passando aqui pela parte de cima da cabeça dessa pessoa. Onde vai estar a sombra dessa pessoa? Bem, vai estar em toda essa região aqui. Na verdade, toda essa região vindo aqui dos pés dessa pessoa até o ponto que o raio de luz atingir o chão vai ser a sombra. Depois daqui, já teremos a luz do Sol, pois apenas nessa região aqui que a luz foi bloqueada por essa pessoa. Agora, podemos fazer o mesmo aqui com essa outra posição do Sol, às 10 horas da manhã. Vamos traçar a luz vindo aqui do Sol até o chão, mas passando aqui pela cabeça da pessoa. Nessa região aqui, que vai dos pés da pessoa até o ponto que a luz atingiu o chão, teremos uma outra sombra, mas é a sombra formada pela mesma pessoa quando o Sol está nessa outra posição. Vamos fazer o mesmo aqui às 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Nós traçamos aqui a luz partindo do Sol, mas repare que a luz que veio do Sol parou na cabeça da pessoa. E não chegou ao chão. Quando temos o Sol ao meio-dia, só teremos a sombra na parte de baixo dessa pessoa, ou na parte debaixo de qualquer outro objeto que está exposto ao Sol. Ao lado dessa pessoa, nós teremos a luz chegando normalmente. Há ah, um detalhe muito importante. Isso não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta, tudo bem? Porque isso aqui depende da estação do ano. Ou seja, depende se é primavera, se é verão, se é outono ou se é inverno. Mas isso é uma coisa que a gente pode conversar em um outro momento, tudo bem? Continuando aqui agora, se a gente traçar a luz que sai do sol às 2 horas da tarde, temos essa região aqui de sombra. E se a gente fizer o mesmo às 4 horas da tarde, teremos essa outra sombra aqui. Bem, já fazendo tudo isso, eu quero fazer uma perguntinha para você aqui agora. O que aconteceu com o tamanho da sombra ao longo do dia? Ele mudou, não foi? Isso mesmo! À medida que o dia passa e o Sol vai mudando a sua posição no céu, o tamanho da sombra formada por qualquer objeto vai mudando. Até 12 horas vai diminuindo e, depois das 12 horas, vai aumentando. O legal é que, devido a essa mudança da posição do Sol no céu e a sua relação com o tamanho de uma sombra, e até mesmo com a posição da sombra formada por um objeto, os seres humanos construíram um aparelho conhecido como relógio solar. E por que ele é chamado de relógio solar? porque ele utiliza a sombra formada por um objeto para indicar a passagem de tempo e até mesmo a hora em um determinado momento do dia. Então, sem dúvida, essa foi uma das principais invenções desenvolvidas pelo ser humano. Mas, enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que eu conversei aqui com você. E, mais uma vez, eu quero me despedir aqui de você e deixar um forte abraço!